Pessoal, a gente agora está aqui com o João Paulo, ele é diretor da Razer Brasil. João, conta pra gente, o que a Razer trouxe hoje? Então, diferente dos outros anos, a gente está vindo esse ano com um kit streamer youtuber, é, composto de três produtos. A nossa nova câmera, chamada Stargazer. É uma câmera que aposentou aquele nosso antigo chroma key, né? Então, o gamer, o streamer, o youtuber, ele consegue fazer uma transmissão caseira com qualidade de estúdio. Uma câmera que tem reconhecimento facial, é, escaneamento em 3D, reconhecimento de gestos para Windows 10 Em conjunto da câmera tem o nosso microfone que é o Siren e o Siren Pro Microfone XLR, é, qualidade digital de voz bem superior à analógica E, e para completar o kit tem a nossa RipSol, nossa placa de captura Que é baixíssima latência é, conexão auxiliar para áudio, para você colocar comentários ou uma música no, nas suas transmissões. E é um foco um pouco diferente que a gente faz esse ano. É, logicamente a gente tem lançamentos também para periféricos, mas essa linha nova de um kit streamer é bem interessante. Conta é só uma curiosidade assim, para a gente. Normalmente, qual, é, pelo que você vê do público, qual que é o item assim, que é o preferido do, que o pessoal vem atrás, procura, pergunta mais? É, a Razer já há muitos anos é muito procurada pelos mouses, né? Eu acredito que são os mouses, mouses, teclados e de dois anos pra cá fone de ouvido. Então são os três itens mais procurados, mouse, teclado e fone de ouvido. É, eu só pedi para você falar de um produto também, que é aquele relógio, que acho que vocês trouxeram no ano passado. É, muita gente perguntou sobre ele, você pode falar um pouquinho sobre? Sim, é o Naboo Watch, na verdade já está no mercado há alguns meses aqui no Brasil, Está saindo super bem. É, ele é um relógio esportivo, bem grande, vocês devem ter visto, só que ele tem como diferencial uma Smart Band integrada. Fora o Watch, a gente tem a Nabu, que é uma Smart Band com tela, e a X, que é uma Smart Band sem tela. Então o NabuWatch, ele pegou toda a tecnologia das Nabus, é, tanto a parte de esportes, a parte fitness, a parte social, e colocou num relógio. E a resposta o feedback do feedback do público é muito boa. Bom, obrigada, viu, seu tempo. Então, pessoal, ó, tem novidade aí, vamos atrás, hein?